Vou tirar. Que brum! Que bruma! Bro... <risos> ah. Muita gente. Mais fácil de vender. Mais fácil de vender depois pra mudar. É difícil ser pobre, que tem que pegar o mais barato e é melhor que. A gente... <risos> Antes de eu começar, eu vou. Quero agradecer primeiro a, Lu, primeiro a Dani, que me recomendou o moço do monitor. E depois a Ludic e o Ricardo que foram lá comigo comprar as coisas. E tiver a paciência de esperar carregar, ajudar a carregar e tudo mais. Obrigado, amigos. Ah, e aí é isso. Vamos primeiro mostrar as comprinhas, ok? Eu queria comprar no tamanho preto, mas não tinha, mas... Então eu comprei num azul escuro. Qualquer coisa, você precisar, eu vou passar um contact pra envelopar. Tá? Então isso vai ficar aqui. Comprinhas. Vamos focar na cara desse menino. Gente, tô muito cansado. Comprei outra sacola dessa, da Ikea. Vou parar com isso. Eu fiquei muito impressionado que tudo isso deu R$270,00, eu comprei bastante coisa. E eu fiquei muito impressionado mesmo. Então eu comprei isso aqui, que foi, cento, é, foi 99. Comprei um tapete que tava na promoção, pra colocar na porta da minha casa. Bem colorido. Da mesa, cada pé custava R$12,90. R$12,50, então deu R$25,00. É, o par, então 50 reais o pé, a mesa deu 140 no final, 149 tá? Comprei um lençol novo já que eu tava lá, eu, vou... eu lavei esse daqui algumas vezes, só que aí não, não tá nice mais, tá cheio de bolinha, assim, troquei por um escuro. 60 reais Comprei um kit de pilha, que é sempre bom ter. Pra é, mouse sem fio e tudo mais. Comprei uma máquina dessa de fazer sabe? De montar. R$ 38,00. R$ 38 Muito barato. Lembrando. Aí, tá, já abriu. Já. Lembrando que o SWAT, ele é muito parecido com o valor do real. Tipo, é geralmente de um pra um. Então, R$ reais tudo. O monitor eu paguei cerca de. 160 cada A gente fez os testes Vamos ver se vai ficar bom, né? Vamos agora ver Se esse menino bonito consegue fazer as coisas Oi, meninas! E meninos com You got a table agora nossa tá bem sujo ali ó eu vou colocar os monitores aqui eu vou comprar uma cadeira pra colocar aqui Os tá bagunça ó de longe tá aqui nesse mercado do carrefour carrefour Tinha, tem várias cadeiras mas não são essas que eu quero E não vai, a gente veio à tô aqui, andou 30km. Ai, tem uns quadrinhos ali, ó, pra decoração. Tem que pensar na decoração. <risos> porque... Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom dia! Vamos continuar a série de fazer este bendito desse home office. No último dia. Que vocês assistiram aqui, a gente fez algumas coisas, certo? Na verdade não é o último dia, só tô continuando. Eu montei todo o equipamento aqui, vou mostrar. Já tá uma pequena deselegança. Eu havia montado isso e isso. Nossa, olha quanto pó nisso aqui. Certo? Aí ontem eu gravei algumas coisas aqui já. Então vamos começar a limpar essa mesa. E aí o problema é que aquele monitor... O meu computador ele tem uma entrada VGA e uma HDMI. Então a ideia seria comprar um outro cabo. Olha quanto pó junto aqui. É muito pó nessa Polônia. A ideia era comprar um cabo e trazê-lo pra cá. Mas um HDMI. Aí eu pedi pra minha amiga Julia ir lá ver quanto custava um cabo, um adaptador de VGA HDMI, porque eu já tinha o, o cabo, né, e não adiantava comprar outro cabo. Só que aí o adaptador custava 160 reais, 660 né? E aí eu falei, não, não vamos comprar isso. Então eu entrei num site que é igual ao Mercado Livre daqui, que se chama Alegro E eu comprei um cabo novo por 10 reais, 10 watts Então a nossa ideia hoje é conectar esse cabo e testar Eu também comprei nesse site uma outra tomada assim para trocar o minha, custou 2 watts E comprei dois adaptadores uh, de tomada SIM Pra assim, porque aqui na Polônia são todas assim, de bolinha. Assim. Tá? Consegui colar o meu óculos. Está aqui, mas ele está com uma peça no meio. Então no início do vídeo vocês viram que eu quebrei meu óculos. Ai ai, todo cagado. Todo errado, todo errado. Então é isso. Eu tô trabalhando de madrugada. Acordei agora. Hum. E é isso, vamos tentar ligar pra ver se vai dar certo cabo que eu comprei não funcionou, tô bem triste Não tô não Atualmente a gente não fica triste por coisinhas assim Mas é um ódio, né? Porque aí gasta tempo, vida, dinheiro Estamos aqui com um adaptador Paguei 20 watts nele Vamos ver se agora essa porcaria Vai funcionar. Então vamos ver. Antes de continuar... Olha essa bagunça. Ah, as coisas estavam aqui. Eita, já... Ah, pensei que já tinha coisado. Aqui na Polônia, muita coisa fica com muito pó muito rápido. Então o que, que eu pensei? Trazer essa cama para cá, para essa parede. Aquele guarda-roupa. Eu vou levar naquela parede. E aí vamos ver se vai dar certo. Eu já falo com vocês. Depois de muito, ó, tudo aqui, vou reorganizar, o conta, a mesa tava lá, mas aí eu ia sentir muita falta de ter como me trocar em si, então transferir, olha que sujeira que tá aqui, transferir tudo que tá aqui pra lá. Bem cansado. Outro dia já. Espero que não esteja com a mesma roupa dos outros dias, porque eu já me perdi nesse vlog e eu ainda não passei os arquivos pro, pro computador. Mas depois de 30 milhões de vezes trocando esses móveis, finalmente, depois de trocar mil vezes e arrancar várias partes da parede, porque isso aqui é um papel de parede, né? é O moço vai comer meu cu. <risos> Definitivamente agora já temos a configuração como estar o, está o quarto. Quando eu decidi fazer esse office aqui, eu queria que no quarto fosse o office, não fosse na sala. Porque na sala, às vezes, eu posso receber alguém e eu não quero que fiquem, tipo, primeiro mexendo no computador, e segundo, não quero. E lá entra muito pó, né? Enfim, não que aqui não entre. Uh, enfim, troquei várias vezes durante essa semana Porque desde o último vídeo que vocês me viram Acho que passou uma semana e meia, mais ou menos Então no total já são três semanas tentando fazer esse home office aqui no quarto E final, final, está pronto Hoje, ontem eu comprei uma cadeira e acho que ela chega hoje Ai, podia bem tocar o interfone agora Pra que, enfim, né? fosse o um moço me entregando a cadeira. Eles vão entregar às... deixa eu ver que horas são... Às dez, agora é 10 e um. Então seria muito top, muito maravilhoso se é, fosse entregar. Então eu vou mostrar pra vocês como está a atual. Ai, quase morri. Então, eu vou mostrar pra vocês.